Estamos aqui na Casa Branca, podem ver. Foi é um cais importante. Em 1900. Não, na, década, na década de 30. Na década de 30, com o novo regime, quiseram melhorar a navegabilidade do rio e efetuaram aqui este cais, o pontão também de Mil Fontes com os pilares e o de Odmira, o pessoal trazia para aqui os cereais, minérios, carregava aqui nos barcos, levava para o mira de Mil Fontes e para o resto do país. Hoje está um pouco ao abandono, como estão a ver. um cais novo. Este parece que já melhores dias, pelo visto também, o Pilar também já está a desabar. Já está perdido, Temos aqui um sítio um pouco usual, mas tem engraçado para uma caminhada podem ver aqui à volta. Yeah. Se lá chama até ali, chega lá aqui, Kevin, agarra lá aqui, Kevin. O que, que é isso? Filma? Sim. Não, esse paca aqui. Próximo de Vai. Não, vamos próximo. Não, vai. Vai pronto. Sempre aqui, baixo isso. Ah, câmera. Yeah. Ok. E. Hey. Estamos aqui em cima de um cartão de chefes por ali. Este caixa está tudo Oi. Estou balançando. Os caras aqui parados, devem ser pescadores e só se têm os barcos para passear. Vamos continuar a ver. Este lado de uma charca. Uma lista telefónica 2001-2002. Caixa de embarque que está agora também ao abandono. Vamos já ver melhor ali por dentro. Estão a ver. É uma pena. hoje o governo. É uma obra ainda não, não terminou. Ou ficou assim mesmo. Vamos aqui deste lado. aquele lado nada a casa de banho está ligeiro por todo lado é muito distante Pesas tudo abandono. Estamos a ver. Estamos a filmar. Estamos, estamos. Está a filmar. -te. Casa Branca, é o nome desta localidade. É. Aqui é a churrasqueira. Churrasqueira? carrasqueira. rasqueira. Pois. Que rasqueira de é. é. É. É. É. É assim. é. aqui também. A riveirasita. Pra uniflora é o que me falta aqui Passarinhos Cantarem Estamos no Verão Finais de Agosto Devem estar uns 24 graus Está-se bem Nasceu um mosquitos temos Estamos mais amoras como outro dia Aqui é um cacho de amoras Moreira silvestre, este tem o meu aspecto, não é? Ver. Amores, queres uma? Sim, sim. Eu quero, vamos lá buscar, Pô, tenho. eu tenho que ir sair disto. não é, vai tirar, eu colho lá aí as amoras. Não é. boas não? São boas. É boas, as pretas já são as boas. As verdes ainda não estão... <coughs> Temos aqui mais umas casas, passamos já a mostrar. Do abandono também, olha a mosca, moscazinha, aí fugir ali nas telhas, não se consegue ver? Aí vai ela, já pode a cá já foi para o meio das telhas, pequena semelhança, vamos subiu mais um pouco, tem uma vista panorâmica. Um o trekking para, para fazer, se dá um bocadinho o passo, um pequeno, um pequeno joguinho, vamos lá, um bocadinho de joguinho. <coughs> Dá para ter uma ideia do que é, do que é, ou o que era, Casa Branca. Para aquele lado, eu admiro. para aquele, Irão Nova Mil Fontes, o Rio. Para aquele, São Luís, viemos por São Luís, para aqui. Espero que tenham gostado, obrigado por ter-se ter inscrito, já somos 100, já passamos os 100 e vamos continuar, vamos continuar, temos muito a fazer ainda, muitas filmagens ainda para aparecer, fiquem atentos, o canal não percam mais uma aventura do Almas Adventures Não é? Sim! Pronto, é um simples sim, mas está bem!